Agora é de verdade, caneta e papel na mão, sorrisão no rosto e simbora, análise combinatória, não erre mais. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Olha aí a questão do Quiz MPP. Primeira coisa que você tem que fazer na questão é interpretar. E para interpretar, nós utilizamos a primeira técnica do método MPP, que é o método.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 de quatro caracteres utilizados em chips de telefonia celular. Quantas senhas podem ser formadas de modo que sejam utilizados somente algarismos distintos e que o último dígito seja par? Então, vamos lá. Pela característica da questão, essa é uma questãozinha de análise combinatória, né? É uma questãozinha sobre arranjo. É uma questãozinha de análise combinatória sobre arranjo. Como é que eu sei que a questão é sobre arranjo? Porque a ordem importa. Né? Vamos lá. Senha, 1, 2, 3. Um exemplo clássico. 1, 2, 3. Vou trocar os algarismos, senha 3, 2, 1, é a mesma senha? Não. Então, significa que a ordem importa dentro do grupo. Então, se a ordem importa dentro do grupo, a questãozinha é de arranjo. Então, eu já identifiquei. Eu já sei que é uma questão de análise combinatória sobre o assunto que arranjo. Né? E ele quer saber a quantidade de senhas que eu posso formar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 Qual é o bizu para resolver essa questão de arranjo? Qual é a malandragem? Vamos utilizar aqui o PFC. Não vamos utilizar a fórmula, vamos utilizar o PFC. Pô, Marcão, o que, que significa o PFC? Princípio Fundamental da Contagem. Tá legal? Que é um princípio multiplicativo, onde multiplicamos as possibilidades né, de cada etapa do problema. Então, é muito mais fácil do que a gente usar a fórmula, né? a formulazinha do arranjo. Então, vamos lá, usando aqui o PFC. Primeira coisa, né? os algarismos. Os algarismos eles variam de 0 a 9, totalizando 10 né? possibilidades. 0, 1, 2, 3, eu tenho um toque. A tá meio garanhado aqui. Vamos lá, o inimigo agindo, hein? Ó, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Então temos aqui, ó, 10 possibilidades. Eu tenho cinco pares e cinco ímpares. Legal. Agora vamos lá, Vou montar aqui a senha e em cada etapa eu vou colocar ali as possibilidades. Vamos lá. Ele quer algarismos distintos e o último disto seja par. Então, eu tenho que começar aqui pelo final. Ó. Então, para ser par, só pode ser 0, 2, 4, 6, opa, 4, 6 ou 8. Ou seja, eu tenho para essa posição aqui 5 possibilidades: 0, 2, 4, 6 ou 8. 5 possibilidades. Agora, para essa posição aqui, a posição inicial, eu não tenho restrição alguma. Eu posso utilizar qualquer algarismo. Então, teoricamente, eu teria 10 possibilidades. Só que ele falou na questão que tem que ser diferente. Então, a única coisa que eu tenho que me atentar aqui é que eu não posso usar o cara que eu usei lá no final. Então, dessas 10 possibilidades aqui, eu tenho que tirar o algarismo pá que eu usei aqui no final. Porque desses cinco aqui, com certeza eu vou usar um. Então, esse cara eu não posso usar novamente. Então, das 10 possibilidades... Sobraram quantas? 9 Por que 9? Porque eu já tirei o algarismo para que eu usei lá no final Aí vai diminuindo 9 para a primeira Consequentemente eu vou diminuir 1 um, que eu não posso repetir Então eu vou ter 8 para a segunda Consequentemente eu vou diminuir 1 um, E vou ter 7 para a terceira Como é um princípio multiplicativo Eu vou multiplicar aqui as possibilidades Fazendo aqui esse produtinho, ó, também hein? Ó, vai dar 2.520. Olhando ali as opções, gabarito, letra B. Marco o V da vitória e vai ser feliz. Então, família, se você curtiu, se você gostou e quer aprender mais macetes iguais a esse que funcionam sempre, eu tenho aqui uma novidade, eu tenho aqui né, um convite para você que é o nosso curso Matemática Turbinada 2.0. Então, atendendo a pedidos, né, estamos lançando mais um curso para você. Tá legal? O que que nós oferecemos nesse curso Matemática Turbinada 2.0? O que você precisa? Ó, você vai levar um curso completo de matemática básica você viu a necessidade aí no concurso do Banco do Brasil, né, em outros concursos, a matemática básica, ela é importante. Então, nesse curso, você vai levar um curso completo de matemática básica, um curso completo de matemática, com toda a matemática do ensino médio, ensino fundamental, você vai levar um curso completo de raciocínio lógico, você vai levar um curso completo de matemática financeira. Mais uma série né, de bônus que eu só vou revelar no grupo do WhatsApp. Então, se você se interessou, se você quer estudar com a gente com um investimento bem bacana, né, investimento bem, né, bem bacana, bem acessível e poder estudar para diversos concursos, matricule-se agora mesmo. Né? Agora mesmo não, né entre no grupo. Né? Já estou pensando aqui na tríade, né? já estou com a cabeça na tríade. Então, para você ter acesso a esse curso, entre no grupo no WhatsApp. porque São apenas 100 vagas e vamos abrir as inscrições no dia 5, né? na próxima sexta-feira, dia 5. Tá? Dia 5, nós vamos abrir... As inscrições, dia 5 de maio. Próxima não, né? Estou até dormindo. <risos> dia 5 de maio, sem ser essa agora, a outra. Tá? Das 10 da manhã até as 10 da noite ou até acabar isso daqui. ó Porque são apenas 100 vagas. Tá legal? Então, se te interessou, se você quer entrar para a família tá entre no grupo porque tudo vai ser informado lá no grupo do WhatsApp as vagas são reduzidas porque né a gente pensa que na qualidade não adianta a gente abrir um monte de vagas se a gente não vai ter braço aí para assessorar para comandar a galera então cara é isso aqui teu futuro tá aqui vamos embora vamos decolar porque esse ano são vários concursos e você não pode ficar de fora. Entra agora mesmo no grupo, porque dia 5 é o dia da oportunidade, o dia da virada de chave, legal? Então vamos lá. Insista, persista e não desista. Matemática é o que, ó? Para passar. Valeu. Tamo junto. Abraço.